O novo ano prometia novidades no serviço de autocarros da Grande Lisboa, mas o primeiro impacto da Carris metropolitana foi de confusão com passageiros envolvidos numa saga para saber os novos números das carreiras. O novo sistema de numeração da Carris tem quatro dígitos e antes de 1 um de janeiro as carreiras tinham três. é números totalmente diferentes e ainda não fixei. Você percebeu, viu-se as carreiras que costuma utilizar têm os mesmos horários, novos horários... Sim, têm mais ou menos os mesmos horários e algumas com percursos maiores. Os números estão um pouco baralhados para mim, para mim. os números dos autocarros... Não condizem com aquilo que eu estava à espera que fosse. Nem todas as carreiras vêm com horário disponível. E elas que vêm, vêm com um único sentido. E para mim está um bocado baralhado hoje. Está muito complicado, que a gente já não tem um número mais para a gente ver. A gente chega aqui no, no quadro de horários antigo. Não tem o um número que a gente tem que pegar, a gente tem que estar ainda agora. Nós vamos ter que ir atrás, correr atrás dos motoristas ou num, num ponto de apoio. Para a gente saber. Realmente está uma confusão, porque a gente não sabe nem qual é o número. Agora a gente tem que começar a saga de procurar os números novamente e para começar a ter um novo o controle de horários. Esta será, assim, uma semana de habituação à nova cara dos autocarros, que agora incluem dois validadores de bilhetes e passes à entrada, portas USB para carregamento de dispositivos móveis e rede Wi-Fi.